Bem, vamos logo.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 E desejo sorte, Ferdinando. Vem, galera! Vamos ver eles daqui! Uh... Acaba com ele, pai! Que bom! Uau, é legal! Sai da minha frente! Some daqui! É isso aí, uh... é. Vou escolher, estou passando mal. Hum. Próxima vez, pai, fica quieto. Você vai acabar com eles na... aqui, Ferdinando.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 Aquele touro era frouxo. Eu sou. Aprenda. E os frouxos nunca vencem. Ser forte. O ah, que você está fazendo aqui? Volta para dentro. Vamos, pequenino. Não, vamos. Volta. Volta. Onde oh, você aí. vai? Ele, oh, você vem aqui! Um bezerro saiu! Pega ele! É ele. ele.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 Yeah, I never knew just what that was. Place I knew just I... Tudo bem, sua vez. Finding something safe. Quem é no. meu meninão? Bush. Oh. Boa noite, eu não... não Achei que eu era o um menino. Ah! Oh, Cause I'm happy to call it. I belong. <laughs> to call it. I'm good knowing. And all that insecurity <laughs> How that feels Yeah, I kind of found a new me I'm okay <laughs> with no one else was too much All I want is so. Being here was hard enough So being so Jorge Não. Vamos lá, Jorge, acorda pra cuspir E levanta, dorminhoco Ah, vai ser ótimo Eu sinto isso nos meus chifres <risos> Música pros meus ouvidos Paco, o pacotinho <risos> E aí, Amipreço E aí, Paco? Paco Você já me viu empolgado?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 Tá? E, esqueceu sua bicicleta Eu vou deixar bem aqui Nossa uh. Uh, Nossa Isso aqui tá melhor do que da última vez que cara estranho ah. Não Jares, não Jares, vou te dar uma festa com esse balão de porquinho. Dia dia dia dia e rir. Você segue globo? Ótimo, achamo. Mire esse globo, menino. Que balança. Graças Senhor. Que sad. É a tudo, senhor. Ferdinando, você não devia. Ave Maria.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 Oh, my God.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 Лина!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 Traga uma cabra pra acalmá lo Cadê a cabra pra acalmar? Dama! não é assim que se trata, madama? Opa. Olha a violência, rapazes. Eu sou uma dama. Deixa acalmar. Pra me acalmar? Isso mesmo. Oi, grandão. Meu nome é Lupe. Eu vim aqui pra depois. Vamos respirar bem fundo para. eu tô aqui pra você sossegar. Assim você pode botar pra quebrar. Inspira, expira. relaxar. Espera! expira. De repente é você que não tá ajudando. Já pensou nisso? Não. Me ajudamos. Ah é? Bom, não é? Ótimo, agora eu que vou ter que me acalmar também. Não, porque ninguém quer ajudar a cabra fedorenta que acalma. Né? Inspira. Eu preciso. Ele é um monstro. Uh! O quê? Oh. Eu caí em cima de alguma coisa pontuda. <risos> Cuidado, trapalhão. Podia me matar. Oh, desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Prontinho, prontinho. Quanta bisteca, você é gigantesco. Ah! Mal entendido. Eu preciso da sua ajuda. Peraí, Escuta, é loop, não é? Ocorreu um grande... Quero, seria super incrível. Ah! Segura o coco. Você...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 Ah, e Eu nego! Eu nego tudo! Uh! E. Pra você pra turma, eles vão fertilizar o pátio! Não, não, não! Fini, fini, Eu tô ansiosa pra apresentar! Uh. Uh. Oh, peraí! Eu tenho que. Ah, ah é?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 A... Essas trouxas? Eita, Ferdinandinho! Não, Magrão, tá de boa. Minha nossa! O que dá? De... arrependido de ter chamado você de esquisito. Não esquenta, não. É isso aí. O primeiro e único. Ah. Era pra você comer! Ah, oi? É, gua. Pra nos intimidar! Porque eu vou te falar uma coisa. Entendi. Você voltou pra cá tamanho assustador. Ai, caramba, tinha. Eu não vou ser intimidado pelo seu doce, seu saco de carne do terror. Você é uma f... Eu não te conheço, mas eu não tenho medo... no com o traseiro dele. Ah, <risos> ah, eu não vou... Frota pras minhas narinas. Angus, <risos> você tá falando... Cabrinha. <risos> ah, agora tá falando... Vou levar a desaforo de uma pulguenta <risos> com você, a sua... Que e pais, para, eu vou embora. Uh, com o meu traseiro. Ah, ah, vão ver se eu tô nas... <risos> Olá, máquina! Oh. Tem uns rostos novos aqui desde que eu saí. Ai! Tranquem touro Não fala nada, não sente... Oi! Ele foi criado em laboratório. Um Simpático. De nada. Sente? Ele lembra? Ah, tô como... Eu trouxe. Oi, Valente! Valente! Como oh, assim não me viu? Ah, saquei! Porque eu sou pequenino. Ai! Ah, não vi você aí, magrão.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 Eu não disse isso. Você disse com os O touro de verdade aqui. Assim vou ter mais valor. Liz? eu tô. É ótimo ter outro. Bem-vindo, Ferdinando. Oh, quando der uma surra em você na arena. Eu te odeia, viu? Que loucura. Todos me odeiam. Uau! Liz. É muito ódio. Se ficar pensando nisso. Eu. É, odeiam você, me odeiam, se odeiam entre si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 Olha ele aqui! Tomei a liberdade Torque feminino oh. Peraí, sabe o que falta no nosso cantinho? Deixa hum. aqui é pra você <risos> Um pouquinho só de regurgita oh, Boa noite amiguinho Não deixe os mochi Tão <risos> violentos! Morderem você. Tô falando sério, tem mosquitos, eles <risos> <risos> <risos>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 Somos foinhas desonestas Somos eu isso? Não. não cai nessa, Nando! São foinhas desonestas Tô de olho, ladrõezinhos Não somos São Os desonestos Ela sabe o que somos É... Ah, ah, tia, não. Peraí, espera aí, ah, espera! A Somos ah, ladrões, somos sobreviventes! Ah, ah, não devora a gente, por favor! Meu maior medo é morrer! Ah! ah, ah, ah, ah, ah, que ah é. Você quer dançar? Vamos dançar! Ah, me provoca o ah. devorado! Ah, ah, Ai. Ah, Devorar ninguém Peraí, peraí, pode parar Tinho, parar. E você, eu hum, não vou Não, irmã, você sabe que nenhum touro é bonzinho hum. Você não é igual aos outros touros, ou é? Não se engana É suave e macio Como? Mas todo marreto Não, não, olha pra ele Eu acho Tá, vamos recomeçar Eu sou um. Manteiga Obrigado não? Eu sou o doce E eu sou quatro Ah, e o que houve com um o três? <risos>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 Cadê meu net? É, vou pra casa. Eu vou pra... Uh, <risos> Tudo bem, eu... mo... <sustos> Caramba, como dói! <risos> Vejam, quem não vem vir por nosso lado do... Quando? <risos> oh, Klaus! Conhece as regras! Pai, será seca. Não, que seca? Ai, que tolinho! Ele não. Hum, como você chega do outro lado? É que pode me ajudar? Como é que eu chego do outro lado? Hum. Ah! É só pular! deixa eu pensar só um pouquinho no assuntinho. Bate o casco, bate o <risos> casco, Bate o casco, reduto! Só que não! <risos> Paredos, meu querido! E esse aí é o lado dos torros, feio! Esse é o lado dos cavalos bonitos. E vocês, feras feiosas, ficam aí? Nem pensem, é é. Cavalos bonitos ficam aqui! Bônus! Ya! Yeah. <risos> Dá até pana de vo Vir para o nosso lado. Senão a gente chama os humor, nós Nunca, nunca. Nunca não tinha em Não tem como fugir. Nada passa por. Tô. Temos fora de gatinho. Flexibilidade. algumas alguma, jamais. Estamos de olho em tudo, a <risos> Mandou bem, hein? A de, de macaco. Adição perfeita de um coca com seu fedor horrendo. Shô, <risos> <risos> show. Passa fora, fedor rento. Tenho um lindo. <risos> Porque os pais dele nem eram parentes ah, Nossa... Olha a... Ah! Lata de sardinha! Ah, o povo adora em porca... Tá estragada!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 Ah, Ele primeiro? Ele primeiro, senhor. Eu te amo. Meu oh, senhor, aqui em minha humilde casa é uma honra. Não aperta. Bem-vindo à casa del toro. Que alegria receber você. Sim, como braços, pernas, peitoral. É esse. toma o. Minhas mãos são os meus instrumentos. Compreende? Hum. bum bom.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 Tem um touro novo que será perfeito para o senhor. Sa... Silêncio! Ainda assim, eu me sinto ofendido. Desculpe, não quis ofender o senhor. Ah, hum, o meu, eu imagino. Me fala qual é o melhor quarto da casa. Ah. Me contento com esse. Preparem os touros para o senhor. Pre... Me avise quando os touros estiverem prontos. Vamos, vamos, agora? Sim, senhor. Hum. Escuta aqui, Nando, eu tenho apenas 30 segundos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 É alguém aqui que é o protegido do. Olha só! Protegido do patrão! Eu espero. Patrão! Aí se liga! Ninguém gosta do. Pegar, Ferdinando! Tirei esse dia, minha vida inteira. O bicho vai. Peraí! Vamos nessa! E vamos dar 110% do nosso potão!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 Não, não, daí, eu, não nessa. Ver... eu não, eu tô fora obrigado. O... Não, não, não não, não, não. não. Pãozinho de vocês? Vanda. vocês? onda Esmaga essa galera Cuidado A vida em si, Paz, Magrão! Por cima, do lado! Ferdinando, ele primeiro tá assistindo, bate alguma coisa? Ah, nem eu? Não bater neles, eles vão bater em você! Sai da frente! Eu não, pra ser sincero, eu não suporto violência! Olha, se. Eu tô pra briga! Cai dentro! Pura, Tá pronto. Ah, acha que tem alguma chance, Guapo? Mostra! Faz o um bloqueio! Aí se deu mal, valente! Ah. A ele quem é o campeão aqui? Mostra seu talento pro eu primeiro! Ah, pode deixar! Eu vou mostrar pro. Não saia do tipo! Não saia do tipo! Ei! Me solta! Ah. Touro no chão! Basta! Ah. A tourada é uma batalha de habilidade!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 Quer deixar a gente mal na fita? Tá o guapo. Ajudar? Tem essa de ajudar, não? Hum. Mal na fita. Eu... Eu só tava querendo ajudar. Cheguei pela minha idade. Deve ser, porque ele não é... Hum. Ai, você é o pior touro que eu já... Ferdinandinho cresceu bastante, mas ainda é touro de briga.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 Eu também não Bora na arena? Eu não gosto de briga Olha quem foi escolhido pelo O que que você quer? Aham Guapo vai pro grande show, hein? Pelo primeiro! Quem é o tourão agora? o que aconteceu lá dentro? Eu me desconfio Mas só Que doideira é Eu nem sei Santista toda é essa? Alguém, mexe? deve ter sido Épico! Aqui sim! Ah, não... Até manica! Eu vou ser famoso! Gente, pra onde vão levar ele? Ah. Os otários! Espera ah. aí, ah. Vão levar o guapo pro abatedor! Você.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 Mas se quiser Valeu, Ferdinando. Você é legal. Eu tô aqui. Olha, se você não quiser acabar como o Google... Ferdinando. Nisso o valente tem toda a razão. Papo, você tem que entrar de chifre no negócio. Ah! Acertar seu barril, eu te mais uma rodada! <risos> Desiste, cara! eu o barril! Tô tá assistindo! Aí, grandão! Aproveita o matador! Deixa comigo, deixa! <risos> hum. Como é que eu tô pronto? Olha só! Vamos, vamos ah! Ah! Inveja? Dois, três, quatro, Perueta. Ah, é, é isso aí. Ah, uh, uh, uh, uh. Você informa para ele primeiro. A partir de agora, você corta para vida, Nando. Temos 24 horas para colocar o... Vou... seu barril. Vida comigo. A não é gentil, não é o touro da flor. Você é uma ah, máquina de matar. Não. não, coelhinho, não. O barril vai morrer.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 Quem me empurrou? P, p, p. Sua energia! Ah, ah, ah, quem fez isso? Quem me empurrou? Foi você, não foi, né? Eu confesso, Angus. Fui eu. Ah, perdido, perdido, perdido! Ele primeiro vai esco... Ah, ah, ah, eu tô perdido! É culpa do seu nervosismo, Angus. Você vai ficar bem? Olha um touro amanhã! Eu tô falando com uma porcaria de um trator. Sou eu, sou o próximo! Sim. Não, eu não vou, não vou! Primeiro guapo, agora... Posso sussurrar no seu claro. Posso te contar um segredinho terrível? Hum? É que eu não enxergo muito. ouro. Claro. Assim que descobrir, será o fim do Angus. Muito bem. Angus, tá peraí, peraí. Oh, oh. Uh, vou direto para o abatedouro. Já era. Enxergo? Olha, uma pedra. Outra. <risos> Mas... Oh. A pedra! Gente, esse cachorro é feio de mico! Ai, que eu te pego! Seu Se moço! Relaxa ele! Meu inimigo! <risos> eu consegui! Finalmente eu venci o <risos> fernão! <risos> <risos> Olha aí! Você vence! vem! Vem vence, vence, vence! Espetáculo!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 fazer melhor, não comemor. Eu quero ver você e ainda convencido. Tenta isso. Ai, eu odeio. Eu vou entrar esses cavalos. Está na hora do show. Fit tight like a Kodak. Just try and stop. all hooks in the coat. Ah! O Você é o Não nãozeitando... <risos> é isso, <mentira> é isso aí. Porque aqui a gente levantar. <risos> porque por porque dançar é. não é com vocês. Vão pela sombra vou é touro. Como que é cavalinhos <risos> Foi bom demais da lição naqueles <risos>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 Vou fazer exatamente igual. Agora você. Eu? Entra lá? Ah, você entra direto. Você já viu a minha cintura? Força de vontade ajuda, viu? Peraí. Eu não posso. Não. Eu tô preso no tabuleiro. Tá Tira a minha voz. Funciona. Tá, beleza, temos que fazer alguma coisa. Ah, Saca meu em cima! Saca meu em cima! Somos orelhas,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 Pode! Ah, Valente! Ah, Para! Vostroso! Luta! Pai! E os frouxos frouxo! Ah. Como seu... Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. São sempre batidos! Ah.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 Klaus? Greta? Nein, nein. Hans, eu. Sei. Me perdoe pelo que eu falei sobre sua idade, roto. Não posso ficar zangada com você. Vamos lá, seu. É o um cavalo que está cheio de vergonha e arrependimento. Meus ah. filhos de garranhão! Não, o um pescocinho da paz! Ah. Fazendo Mu. Hum? Mu? Quem tá. Ah. Como O que significa isso? Ouriços fedorentos! Hum. Você entrou aqui, torre fedorento! Hum, oh! Eu estou certo! A... Vem cada... todos, Vamos, cadê vocês? Vamos! Beleza, vamos nessa! Mexeram com os ouriços errados! Vem daí. Faz hum. sua parte de dan.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 Ferdinando! Solta, não me solta! Não me solta! Estou precisando de um chifista? Oi! Ah não! Você tá bonitão! Ah. O quê? Qual é o problema? Nada! Ei, vamos sair daqui ou não? Ah! Até ah! não, não, não? Que não foi tão ruim, é, bem relaxante. Ah! Ah! Ah! Você. E agora, quem é que vai nos. O <risos> que vocês que estão fazendo? <risos> Salvar! Alguém <risos> oh, <vem> aí. <risos> e tem um pegador de gelo. <risos> <risos> <risos> aí vem ele! <risos> Oi, pessoal. É isso. isso. todos! Bom... O não morri. Tá legal, eu mereço... Tudo bem, amigos? Sim! Encontre! Você sabe mesmo dirigir? Vamos descobrir agora! Temos Vamos. companhia! Vai! Ai. Ai.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 Passa para lá! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! de Ah! de eu te peguei por isso ah! Ah! Ah! Ah! nada pode nos deter agora uh! eu nunca tinha vindo pra cidade grande pessoal eu tô faminto grande tô emocionado vamos rápido ah, como é que é? Vamos lá! Ah, e agora, Nando? É isso aí. Ah! Temos que pegar o trem. Pessoal, vamos nos ca.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 Pegue a gente, rápido, o seu bumbum Anda, guapo, eu não quero morrer olhando ah, Eles estão ali, peguem eles Permissa, Sadião! Ah! Pula pra cima, pessoal! Continua empurrando! Empurra então! Vem! Vem pessoal! Segurem! Ah. Estão vindo! Vamos! Ah. Vai, vamos! Tá, tudo bem! Sobe aí! Eles querem você! Você vai! cidade é que eu touro mais feroz Nina luta final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 Thank <gasps> you. Eu achei que eu <risos> nunca mais veria você <risos>